No vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco palavras em inglês que provavelmente eu, você, todo mundo já pronunciou errado. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o um mensageiro da brigagem. Estou aqui para revelar, está revelado a pronúncia correta de cinco palavras que eu e você, todo mundo aí que está aprendendo inglês, que já fala inglês uma vez na vida, pelo menos já pronunciou errado. Então vamos começar aqui com a... peraí que a porta do banheiro está aberta banheiro, né? Os caras ficam passando na rua. É, não tô na minha sala, né? Então aí fica complicado fazer vídeo no quarto, né? Sem preparação. O pessoal fala que tá parecendo um, um, um cabaré. Que deselegante! Não. Totalmente. Não. Esse cenário, pelo amor de Deus Vamos lá então, cinco palavras A primeira delas é a palavra Ilha, a palavra ilha Como é que você pronunciaria, hein? Não é Iceland, você não vai puxar Esse S aí, beleza? Corta Capa esse S fora, o S E a pronúncia correta é Island Island. É isso aí, Long Island Island Bonito, né? Que beleza, até poético falar isso What Vamos lá, segunda palavra é essa aqui que tá aparecendo, ó, flash, coloca aí flash, muito bem, depois você entra no canal do flash, hein, o nosso editor, o cara man manda muito bem nos vídeos, o link tá aqui na descrição, no card, vou deixar aqui pra vocês seguirem o flash, fechado? Valeu pela ajuda. Vamos lá, essa palavra aqui significa saber ou conhecer, e a pronúncia não é que não você não vai falar... Essa letra K, né? Parece até. Eu me lembrei do caso do né? Kinou, Knore. A pronúncia correta é no. No. I don't know. Eu não sei, eu não conheço. I know you. Eu conheço você. Let me know. Deixe-me saber. Beleza? No. Well, no. Terceira palavra aqui aparecendo na tela é a palavra work no passado, que tem o ED no final. É um verbo regular, então muita gente pronuncia worked Eu já falei worked várias vezes, esse ED no final, que é muito comum os estudantes brasileiros uh, pronunciarem, né? Mas é um som que não existe no inglês, não vamos usá-lo. Então a pronúncia correta é worked, worked. É como se esse ED tivesse um som de T, vai. Então fica assim, worked. Worked. É tipo né? worked. Worked. Worked. Try. Worked. Mais alto, não ouvi. Very good. You got it. Awesome. Have you ever had a regular job? I worked at a. Uh, I worked at Starbucks and FedEx. And oh my God. <laughs> Horrible. Now you're ready to go to the word number four. Estamos prontos para ir para a palavra, para a palavra número quatro. Que essa aqui é perguntar no passado. Perguntar é ask. E no passado você coloca o ed, ele é um verbo regular. E a pronúncia não é asked, beleza? Não é asked, pode tirar esse ed aí, tira. E você substitui esse, esse ed pelo, pela letra t. E na hora de pronunciar você pega a letra k e joga ela fora. Capa na hora de falar. Ficando então asked. Asked. Meu Deus, isso é isso é revolucionário. M mudou meu dia. Asked. Que coisa, né? Asked. She asked me a question. She asked me a question. Fechou? As many of you know, I had a previous viral smash where I asked 100 rappers how much they would charge for a feature. E a última palavra, a palavra número 5, é a palavra escalar ou escalada, né? Que em inglês é climb não é b, não pronuncia a letra b, não é climb e sim climb. climb. climb. É como se o b não não saísse, né? Você quer falar ele, mas ele fica preso aqui no né? E não, você não não explode com o lábio, ficando então climb. It's the climb. Aquela canção da Miley Cyrus, né? The climb, the climb. Beleza? It's the climb. Cinco palavras, eu já pronunciei errado essas palavras aí várias vezes quando eu tava aprendendo inglês e até quando eu comecei a ficar fluente, né? Escapava ali, escapava outra colar. Já ouvi muitas pessoas também cometendo esses, esses equívocos, mas é absolutamente normal, faz parte do processo de aprendizado. Não somente essas palavras, mas como outras mais, a gente também já pronunciou errado e a gente vai arrumando, corrigindo, estudando, contato diário com o inglês e aprendendo cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, querem uma parte 2, eu já separei até aqui <risos> algumas possíveis palavras pra gente fazer uma parte 2, deixa aqui embaixo nos comentários e também deixa aqui quais palavras que vocês se surpreenderam que, que vocês nem vão dormir hoje à noite só por causa de, dessa correção que a gente fez aqui All right. eu sou o Junior Silveira e não se esquece não se esque... lembre-se de me seguir lá no Instagram eu posto dicas todos os dias aulas, conteúdos diferentes que eu não posto aqui no YouTube, vai lá me manda uma mensagem no privado pra gente conversar, bater um papinho e também vou deixar aqui embaixo o link do meu Telegram, no meu canal de estudos no Telegram Me segue lá, também posto conteúdos Diferentes pra todo mundo, pra todos vocês Eu sou o Júnior Silveira and that's it For today, thank you very much guys For watching, e lembrem-se de todos vocês Lembrem-se, see you around. Bye